Olá, eu sou Melissa Lorange e hoje vocês vão descobrir por que eu não gravo durante o dia Porque no subúrbio durante o dia tem muito barulho, então vai ficar vários ruídos de fundo aí nesse vídeo Hoje o vídeo é um pouco diferente, que eu vou falar de mim E aí vai ser mais um pouco pessoal que os demais Mas eu vou partir dessa minha experiência para falar sobre algo de interesse público Não é uma ladainha minha essa semana foi muito difícil produzir para este canal, você não tem ideia de como foi complicado. Aparentemente eu estou cada vez piorando mais com a minha maquiagem, os problemas estão se triplicando e o tempo que eu tenho disponível para organizar as coisas no canal do jeito que eu quero não está sendo suficiente. E aí eu fui para onde? Para o Facebook me achar que é a coisa que eu faço, o que, é que eu faço da vida. Eu vou no Facebook e reclamo dela. E aí eu fiz um post falando, tipo, ai que saco, eu não aguento mais ser uma produtora do YouTube pobre que não, e flopada, não em condições mais, tá me irritando jogar isso tudo pro alto. Porque faz assim, ser um momento de desespero, sabe? Aquele momento que você pega e fala, meu Deus, eu quero jogar tudo pro alto, o canal tomou uma revoltada, então foi esse momento que eu joguei lá no Facebook. E aí as pessoas foram lá, muito preocupadas, fofas elas, um beijo pra todos vocês, dizendo, não, não desiste, que isso, não joga pro alto, seus vídeos são importantes pra mim, porque eu gosto de receber mensagem, as pessoas não começam me sentir amada. Dentre as mensagens que eu recebi, tinham algumas que eram do tipo faz o que te faz se sentir melhor e segue o que faz você estar confortável. Eu não quero dizer que essas mensagens são melhores do que as outras do tipo não desiste. Eu não estou fazendo desdém as pessoas que pediram para eu não desistir. Mas essas mensagens me fizeram pensar em como é estranho receber apoio para desistir. E como não deveria ser estranho receber apoio para desistir, porque, né, às vezes a gente precisa desistir das coisas e precisa deixar as coisas ali ir embora. E agora esse vídeo está parecendo um vídeo da Jojo, mas tudo bem. Porque numa sociedade extremamente competitiva, capitalista e meritocrática, é comum o discurso não desiste, por favor, vamos lá, no final isso vai valer a pena, se esforça que um dia você vai ter mais inscritos, ou estuda bastante, que aí você passa nesse concurso, ou, ai, faz essa dietinha que você vai ter um corpo melhor, enfim. Todas essas questões de, tipo, não desiste, não sucumbe e se esforça, porque no final, no futuro, daqui pra frente, você vai se sentir melhor, faz parte dessa nossa sociedade extremamente meritocrática e bastante competitiva. O que acontece é que essa sociedade meritocrática, competitiva e tal, ela faz com que os desejos para que a gente não desista sejam mais constantes do que aqueles que dizem para a gente desistir. E às vezes, como eu falei, a gente precisa mesmo desistir. Não é o caso, eu não vou desistir, tá? O que pode acontecer com esse canal, no máximo, é que vamos ter menos que dois vídeos semanais todas as semanas, que eu tenho mantido dois vídeos por semana, e agora talvez a gente tenha um vídeo por semana quando tiver, porque eu tô cansada. Mas não vou desistir. O que eu vou fazer é realmente tentar priorizar outras coisas na minha vida, tipo ver Sakura Capture, em vez de estar tá aqui nessa segunda-feira no meu dia livre, gravando vídeo, para jogar na própria segunda-feira na internet. Porque esse discurso que a gente tem de dizer que no futuro as coisas vão... Valer a pena e tudo aquilo que você está fazendo hoje vai ser pago no futuro é uma mentira é uma das coisas que eu, por exemplo, não falo para os meus alunos olha, estuda bastante que você vai ter um futuro melhor eu sei lá se as condições de vida no futuro vão ser aptas para quem estudou ou para quem não estudou porque né a gente vive num mundo muito um esquisito que as coisas podem mudar a qualquer momento essa ideia de que a gente tem que sacrificar um ano da nossa juventude para entrar na faculdade porque a faculdade é maravilhosa, esse esforço vai se pagar ou, ah, você tem que sacrificar o seu tempo para fazer tal coisa. Esse sacrifício é um imposto pela sociedade, não são nossos, a gente não escolheu, né? E o correto, o ideal, por exemplo, é que todo mundo tivesse igual acesso à faculdade. O vestibular, por exemplo, não faz o menor sentido. Mas esse é tema para outro vídeo. A minha questão aqui é, antes da gente dizer para as pessoas se esforçarem demais para alcançar alguma coisa, a gente pergunta para ela o que, que vai acontecer se ela desistir. A gente pergunta para ela o que, que ela acha que é melhor. Tentar outra coisa e desistir dessa ou insistir nessa coisa. Porque eu não estou dizendo que dizer para as pessoas desistirem é correto para elas insistirem é errado. O que eu estou sugerindo é que a gente repense quais são as prioridades que a gente quer incentivar as pessoas a ter. Porque a gente pode incentivar as pessoas a desistir de algo para tentar outra coisa que talvez seja mais interessante para ela. Essa sociedade que incentiva sempre as pessoas a nunca desistirem, ela olha com maus olhos aquele que desiste. Não importa se ele desistiu disso para conseguir aquilo, as pessoas tendem a acreditar que quando a gente desiste de algo é porque nós não queremos o suficiente, ou porque nós não nos esforçamos o suficiente, ou porque nós temos a mente fraca, ou porque nós não insistimos. E às vezes é porque não deu mesmo assim, não está dando naquele momento para insistir E a gente tem que ter um pouco mais de paciência E um pouco mais de compreensão a respeito de como as coisas funcionam Para cada um de nós Para poder respeitar esse tempo e essa desistência Claro, essa não é a maior tragédia do mundo E uma causa social para a gente criar uma ONG Ah, por favor, proteja os desistentes Não é isso mas é para a gente pensar que esse é mais um mecanismo dessa sociedade que a gente tem que não é justa com todo mundo e que não trata as pessoas que são lidas socialmente como fracas com o devido respeito, né? Porque se você desiste, você é fraco. Se você é fraco, você merece ser passado por cima, né? E que a nossa saúde mental está sempre em jogo, a né? Nossa saúde mental está o tempo inteiro sendo bombardeada por mensagens do tipo... Consiga as coisas, seja melhor, seja um campeão nananana, Como essa questão da gente não permitir que as pessoas desistam É mais uma camada nesse grande pavê da insanidade Olha que metáfora linda, porque eu tô com a fome do diabo Então gente, sobre mim este canal Estaremos ainda produzindo conteúdo tá? Vamos seguir aqui nessa luta mesmo Porque é importante para mim também As pessoas falam, é muito importante para mim também é importante para mim. Eu faço bastante coisa, me esforço para que isso funcione. E porque eu estou muito revoltada é porque eu não consigo entregar um padrão de qualidade que eu acho que eu tenho que estar entregando nessa altura do campeonato. É uma questão eu comigo mesma, entendeu? Não tem nada a ver com vocês. Vocês são os amores. Beijo todos os 200 aí que assistem os vídeos, 150, sei lá quantos são, 30. Agora vocês são ótimos. Tá? Não é questão com vocês, não é porque vocês não me divulgam o suficiente, eu estou flopada. Não é esta questão, é uma questão da minha própria cobrança, tá, de que eu acho que as coisas têm que estar melhor e elas não estão, isso me deixa frustrada e eu tenho que ter o direito de estar frustrada, eu acho que me reservo, tá, esse direito de estar frustrada de estar muito pé da vida, eu me reservo esse direito então assim, esse vídeo ficou com bom argumento? Não, não ficou, também não é um dos melhores vídeos com a melhor qualidade de argumentativa mas espero que vocês venham aqui embaixo nos comentários e me ajudem a construir isso melhor tem que vocês, por exemplo, relatem Quando vocês tentaram desistir de alguma coisa E ninguém deixou E depois vocês descobriram Que a desistência era o que fazia vocês ficarem mais felizes E insistir naquilo que te fez mal Isso se aplica em diversos aspectos da nossa vida Na nossa vida amorosa, na nossa vida profissional Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar Tá? Às vezes, gente, tem que deixar pra lá E fazer outra coisa E se as pessoas te cobrarem por que, é que você desistiu daquilo Você vira e fala Toma conta da sua vida Vida, toma conta da sua vida Tá bom? Era só isso que eu tinha pra dizer Muito obrigada e até o próximo vídeo Que vai ser quando? Não sei, mas vai ser em algum momento Aí você ativa O sininho, tá? Pra descobrir quando é que vai ser Porque agora tudo é um mistério nessa nossa vida Ok? Ok Eu vou sair por ali, muito obrigada <música> Então, tem meia hora que eu tô gravando esse vídeo e fazendo vários silêncios porque né, tem barulho do trem que passa aqui perto, não sei o que tem um cachorro latindo aproximadamente 20 minutos sem parar e aí eu fico perguntando a você que é dono de cachorro e tem um animal que fica 20 minutos latindo esse animal está em sofrimento por favor, contrate um adestrador pro seu cachorro tá, ou faça de todo possível porque ele não sofra de síndrome de separação porque esse cachorro que está latindo há 20 minutos, ele late todos os dias por, sei lá, horas seguidas. E eu ainda não identifiquei de onde vem esse latido para denunciar essa pessoa. Porque a pessoa que tem um animal que fica horas por dia latindo, esta pessoa, ela não gosta do bicho. Não é possível que não é possível que a pessoa ache normal e aceitável o bicho latir por horas seguidas, todos os dias. E ela acha que isso é cuidar do bicho. Não pode ser um negócio desse.